Bom dia pessoal, meu nome é Douglas Frari e eu vim apresentar hoje uma opção para você poder estudar e também acompanhar um pouco do que eu faço. Tenho utilizado meu blog, que tem o endereço prof.douglas.blogspot.com.br e eu tenho escrito coisas sobre programação. Atualmente eu tenho trabalhado numa série chamada o que eu aprendi com a programação hoje, onde eu tenho colocado dicas de coisas uh, que eu tenho apre aprendido recentemente, especificamente sobre JavaScript. Como eu tinha um pouco de preconceito de JavaScript, eu resolvi escrever um pouco sobre isso e eu comecei a perceber que JavaScript tem muito potencial interessante. E sendo assim, eu tenho... Eu tenho Compartilhado no blog coisas que é, temos feito. Por exemplo, nesse dia 8 eu falo sobre a internacionalização. Então, é, no post do blog, a gente pode acompanhar como fazer, não tanto quanto um round-to, mas no sentido de você demonstrar o que aprendemos com isso e como que fizemos para resolver certos problemas, soluções de código, é, porque que as coisas não funcionavam, como que resolvemos, por exemplo, alguns browsers não funcionavam, a solução que estávamos tentando, como é que a gente percebeu a solução para isso. Então, sinta-se convidado, venha, participe, e aqui no, no, no site do blog, se você observar, eu disponibilizo links para as videoaulas, para as séries que eu estou mantendo e também aqui você pode acompanhar do lado direito é, as publicações de cada post. Então sinta-se convidado, venha prestigiar o blog e continue acompanhando o canal que em breve estarei lançando uma série sobre programação com JavaScript bem como as próximas temporadas dos cursos atuais da série Programação Orientada a Objetos e Desenvolvimento de Telas Visuais usando NetPins. Grande abraço a todos e até mais.